galera aqui quem fala é o Antônio, eu vim trazer um vídeo para vocês de hero mais um vídeo né deixa o vídeo tá gravando é a galera está é a terceira vez que eu tento gravar mas para de gravar voltando né para quem não sabe eu postei um vídeo ontem daí aqui ah, é o para quem não sabe vai lá ver tá na playlist You need a hero e é isso bora lá bora começar continuar Aqui. meu deus, menos 33 não está devendo preciso levar minha mercadoria você poderia pedir para alguém do seu grupo me escoltar se eu posso pagar pelo serviço sim é pagamento, Obrigado. Meu Deus, gente. Tem... Por tem... que tem... tem moeda de ouro Ah. Eu tô esquecido. Um baú do tesouro. Acho que hoje é o meu dia de sorte. Eu abro ou uh -huh. ignoro? No, na última vez que eu fui abrir o baú, uh -huh. eu não ganarei. Eu vou aqui. Assim. Ai, ah! ah, é sucesso, galera. finalmente uma cobra bebê parece estar protegendo o baú Com gentileza você pede para que ela se afaste E ela gentilmente sai de cima do baú Você tenta diversas vezes E falha miseravelmente Precisa desistir a cobra fala pra você Eu acho que ela está torcendo por mim Vou tentar mais uma vez você respira fundo, olha nos olhos da cobra e, e tenta mais uma vez. A última vez você finalmente consegue abrir o baú. O que uma que piquem. Eu aprendi uma nova magia de teletransporte. Eu aprendi uma nova magia de teletransporte e gostaria de praticar com alguém. O que me diz? <risos> Sim. Parece que funcionou. Acabei de teletransportar uma, algumas moedas para o seu bolso. Sim. Tem. Se quiser me dar mais, pode me dar também, tá? Vamos ter esse pé de. Morder! Morder todos! Meu Deus, galera, eu tô muito fraco. Não! Eu tirei seis! Droga! Mas recebição um de vida também! Eu tô com quatro de vida só! Mas tô com 700 pontos. Então, eu acho que ele está tentando me dizer alguma coisa. Acho que ele está com fome. Eu acho que ele gosta de mim. Fama, não ganhei nenhuma fã. Por 740 seguidores doias. Que bom. Olha, eu cheguei no nível de... Olá, vantureira. Você ainda não me conhece, mas meu nome é Goodwin. As pessoas... Do reino me conhece como mestre das classes. Você, Agora você chegou ao level 10. está na hora de virar um espadachão. Quando chegar no level 20, eu volto com você. Até lá, porque... Ai meu Deus, eu ganhei uma roupa. Finalmente eu não sou mais pelado. E nem de cueca. De novo, Goku sem camisa. Morder, morder todo. Bora. Aí, agora eu tô com 10 pós. Só precisar um feito. Foi tudo, só eu ter tirado o 8 antes, né? Uma pedra mágica, e travou ah, não. Pedra mágica Loren Eu fico com muito medo disso, galera Loren tá. Loren Pedra mágica Loren Ipsum Dolor Sitiamete Conceptor a de pisking. Elch! Decifrar. Sucesso! Você fecha seus olhos e respira fundo três vezes. Um dois três. E usando toda a sua inteligência, você finalmente consegue decifrar. A verdade é que ninguém se importa com você, mas se anime. O pior ainda está por ver. Assassinado de. Assinado por. Assassinado. Assinado. Dinossauro. Paralítico. Você não sabe porquê. Mas você se sente. Sua... Um, um antigo sabe? Eu não sei quanto tempo tem de gravação por aí. Cinco minutos, galera. Ah tá. Já aprendi, galera. Vamos botar. Você está aqui para morrer? Não. É, eu estou. Podia ter ganhado mais umzinho só, né? Ah, não é? Podia ter dado uma lock pink. Você teria algumas moedas para eu comer alguma coisa? Vai, vai, pega dinheiro, então. e meu hum, esses deuses favorecem aqueles que ajudam o mais, os mais o mais necessitados. Abençoado. Ó, mais três de fãs Meu Deus, a gente tá ficando muito rico. 490 de dinheiro, 11 seguidores e 7 de fome. Cara, a gente tá muito rico. E a gente tá com bastante amigo. Agora que você é um espadachim, o que acha de eu forjar uma espada longa para você? Só precisa de tempo e um pouco de dinheiro, quem me diz? Não, brincadeira, assim que eu terminar, eu te aviso. Tá bom. caçador costumava ir caçar todo dia, mas devido aos ataques recentes, está muito perigoso. Os monstros estão por trás de por toda a parte. Só um herói para nos salvar agora. Eu ou eu, eu, eu, né? Eu. Você? eu gosto da sua coragem, mas é melhor deixar. Para os cavaleiros do reino Não, não Olha. Ah, não, um guerreiro Eu encontrei um, um grupo de aventureiros perdidos no calabouço Eles gostariam de entrar para o nosso grupo O que você acha? Eu acho que sim, né? Vamos precisar comprar alguns equipamentos Ele... Para eles, né? Mas nada é muito caro Tá bom aqui eu sou espadachinho do Rio é o de com você por acaso tem um machado ai espero que não acho que eu ganhei GG meu Deus eu deveria ter feito isso para quando eu perdi né você está aqui para morrer não tô eu e mais um de fama. Menos 150 de ouro hoje. De fama, 311 seguidores de 11 meses. Deixa eu ver, eu até não sei o que, que é isso. Galera. Flowerchat. Chegue a 150 seguidores para saber do que eles estão falando. Bom ou ruim? Não sei. Não deve clicar mais? Não. Mas não dá eu avisei meu primo passando perto do bosque, muito estranho, na verdade a esse horário ele costuma levar a princesa a fazer contas. O que aconteceu com a princesa? Não? Ou foi raptada? Foi raptada. Não? Ai meu Deus, alguém precisa salvá-la, pelo menos meu primo vai poder descansar. Ah, peraí. Ai meu Deus, alguém precisa salvá-la. Pelo menos meu primo vai poder descansar um pouco as quatro patas. André, estou procurando uma reliquia antiga deixada pelos meus antepassados, mas não sei qual direção eu devo seguir, leste ou norte? Pode norte ou leste também. Tá não existe um deserto na então, América? Não sei, uai. enquanto eu estava caçando um javali um dragão de 32 cabeças me atacou e todas as minhas armadilhas você não teria algumas moedas para eu comprar? Não. ah vai doa doa gente ta muito rico obrigado aquele dragão é mesmo acertador para de mentir cara como existe um dragão de trinta cabeças eu gostei de sim, sim, vai, vai, vai. Então graças a Deus eu absorvo todos os seus pecados, legal. Me... Gostaria de tomar uma comigo hoje. E, e, é, por minha conta, não sei, sim ou não. Quer tá dizer não, Sobra mais pra mim. É, sobra mais pra você. Estou muito rico Na verdade nem tanto agora Pronto, agora você vai Conseguir enfrentar os oponentes mais fortes Yes, minha espada tá pronta Que louco, galerinha hum... é. Ah, pera Ah eu jurei que isso tinha acabado com o meu que ele tinha mudado gostaria de... meu deus cara, vou dizer uhum. só uma meu deus é a segunda vez meu deus, eu comi dão por acaso, carrasco você está bêbado? Não. <risos> parece que sim não vai fazer nada de errado senão senão ou se não é você quem quer que executar não sei que se não tivesse esses pretas? ei aventureiro acabou a minha bebida eu eu Ic. imploro não tenho mais algumas moedas sobrando vou tomar vou tomar tomar mais uma e que sim. Obrigado Galera, estamos quase 150 seguidores Nós estamos muito... Não seria legal se um cavaleiro como você pudesse usar magia de fogo também? Eu também acho, que pena Pena que isso não é... Não que é Porque eu bebi. Não bebo mais Meu Deus, passarinho de 300 metros para de cagar. Outra horda de monstros está vindo em nossa direção. Precisamos descobrir quem está controlando esses monstros. monstros. Senão esses ataques nunca irão acabar contra com você uhum. Sim. Uhum. Eles estão vindo. Prepare-se, tá? Uhum. Ah, onda de monstros. grupo dela rato guerreiro. Você está aqui também? Você acha que vocês estão, né? Acho que sou eu Nove. Meu Deus, eu tô com muita sorte. encontrei esse pergaminho que parece estar escrito a verdade sobre os centavos de como eles realmente surgiam. Surgiram? Você poderia descifrar para mim? Sim, era uma vez um humano um e um cavalo. Certo dia eles saíram jantar e tiveram uma relação e nasceu um bebê centauro agora tudo fez sentido, obrigada por acaso você tem um machado aí? espero que não Ai, espero que não meu Deus, GG galera Pescador, será que um dia algum dia eu vou pescar uma sereia? Não, porque sereia não existe. Você está certo, nunca vou pescar uma sereia. obrigado, você pode ser um amigo verdadeiro. Mais um seguidor, 300 de ouro e 4 de forma. Tá, bora lá, como quase com 150 seguidores. Olá, eu sou o Fério, a rainha, sou a rainha do reino vizinho. Eu não sou perigosa, mas eu vou matar quem tentar me pedir de ter todos os diamantes do mundo. Ah, se você ver o Steph por aí, diga que você nunca viu. Tá bom? Sim. Ótimo, agora me desse de... Cara, eu nem disse se sim ou não. E ela roubou 30 conto de mim. Ah, meu querido, que Você teria. Você pode ver. Eu sou uma velhinha muito generosa. Eu fiz uma torta para você você quer um pedaço? eu quero ah, eu Meu Deus, um dos eu devia ter dito que não, cara deixa eu provar um pouco dessa sua não, não vai não e batalha Ai, linda bem. Oh, meu Deus. Sacerdote, talvez você tenha algumas moedas para comer alguma coisa? Sim. <risos> Deus favorece em aqueles que ajudam os mais necessitados. Olha só, vai sair uh, Deixa eu ver se antigo, sabe? Aumenta a chance de decifrar Escritas antigas Eles estão dizendo que você É a reencarnação do farol é eliminado, é eliminado. Meu Deus, eu perco menos 5 de vida por dia Vida por dia Então daqui a pouco eu vou morrer Meu Deus, ah, meu Deus. Ah, Ainda bem Ganhamos dinheiro 2 a mais, ganha o g ah, eu sou a morte vai me procurar porque me parece que um mago está por trás desses atatos E quem mais poderia, por tanto, por mais, eu não sei O pescador parece saber algo sobre ele, porque procuro por ele. Vou procurar passa para cá de casa Cabuleiro Real, ótimo, pegue esse saco de mulheres para o seu Obrigado Thank you Marta uhum. Andari, Andaria, Gostaria de ouvir a história sobre o gigante do Santander Não acho Dizem que ele era um humano comum, assim como nós, Mas capturaram ele para fazer experimentos e acabaram transformando ele em um gigante. O é. Mas cuidado, ele é muito violento. E mais uma coisa, gigante não tem perfil, sabe? Perfis, sabia? Só, só não me pergunte por quê. Ah, mano. Eu tudo. Mas, é. mas. Se você quiser. 400 moedas de ouro, depois é, de ficar encontrado, é o fim do jogo, você terá que, terá que começar no novo jogo. Sim, sim. <risos> eu vou dizer que sim. Não pode desperdiçar essa nova chance, ainda tem mais. 50 vida e quantas moeda eu perdi? Meu Deus, cara, muita, 400 moedas, menos de 100 mil, 200 agressores, com minhas orelhas élficas, eu consigo escutar até a Juliette. Eu consigo escutar até 500 metros 500 de distância Gostaria de saber o que estão dizendo sobre você? Sim. Que você não serve... Para ser guerreiro, devia estar limpando os estados. Meu Deus, hein? As pessoas sendo mal, mãe! A gente segue reto. Você foi quem matou os atos? Muito obrigado, aventureiro. Agora as pessoas podem voltar para a igreja e confessar seus pecados. Que Jesus te proteja. quanto tempo eu vou ficar envenenado, cara? Meu Deus, o vídeo já tá acabando. Eu estou envenenado ainda. Velho, é o oh, cavalo da princesa parece que parece ser o cavalo da princesa. Ela deve estar por perto. Bora, <risos> grupo de kobolds, você tem coragem? Para um gatinho assustado. Toma tanto bolso. Eu já ganhei. Tempo. Eu poderia tirar um. Eu acho que é dois que tu tira. Tinha um dois dados aí. Eu só tirar um. Você me salvou. Vem aqui. Deixa eu te dar um beijinho. Não. Meu herói. Aê, ah, é, mas tu vai ficar aí. Guru sem camisa. Burro, não sei. Deixa eu provar um pouco dessa sua bundinha. Não vou deixar. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai ser giz. Nem que poderia ter ganhado isso, quando então eu precisava, né? Vai não. Logo agora que eu só tentava de vender aqui em quatro. sentado. ninguém sabe me responder essa pergunta. Mas... Talvez você sabia, meu pai era humano ou um cavalo? Cavalo! Então minha mãe era um, um humano, obrigado pela informação. Hum, Seguidores zero, não ganhei nenhum, não perdi nenhum. Ouro 50 e fama 8, tá bom. Estamos quase, galera, mais 30 seguidores do. Meu Deus, pássaro, de trezentos mil metros. Para de cagar. Tá. Outra ordem de monstros está vindo em nossa direção. Precisamos descobrir quem está controlando esses monstros. Né? Senão esses ataques nunca irão acabar conto com você. Sim. Mas por que tu não poderia ir? Tá fugindo? Isso é melhor que eu. É mais forte que eu. Sou só sou um espadachinho, cara. É mas bora a única coisa que eu posso fazer Grupo de Elders Você por acaso tem machado aí? Espero que não Eu vou vencer você Ah, venci <risos> Teletransporte Teletransporte Ai, finalmente eu perdi Gorro sem camisa, deixa eu provar um pouco dessa sua bundinha Não, eu não vou deixar Gorro sem camisa Ai, que sorte, eu achei que eu tirei só quatro. Por quê? Ai, cara, que droga. Brincadeira. Os guarda devem de estar atrás dele pra fazer uma manguer de hoje à noite. Acho que ele quer ajuda, ajudar. Brinquito. Oi. Eu acho que ele me considera. Ele me considera seu amigo, tá? Bora lá, meu Deus, quanta moeda! E estenda sua moeda. Nós gostamos de ver todo esse dinheiro que conseguimos com o nosso Eu não sou burro não, tá? Ótimo, eu sou Mais Ai, bom um dia! Olá, meu nome é Steph. Mas você pode me chamar de Steph2317. Estou procurando pela rainha Fer Ferre. Ela é muito perigosa para andar sozinha por aí. Se me encontrar, se, se me avise se você encontrar ela, ok? Uhum. Sim. Obrigado. Pegue uhum. essas moedas como prova da nossa amizade, tá bom? Eu só quero ganhar fama e Amigo, saquearam dormir, <risos> Tá, pronto. Dormir? Eu dormi, viu? Não tinha. Olha que bebê. Você me põe? Tá? Meu nome é Orque agora. Tá Orc e Papai. <risos> papai! Meu Deus, leva o um menino junto! Hum. Sir, talvez você tenha algumas moedas para eu dormir Em uma pousada No relento não faz bem para minhas costas tá? Sua generosidade não tem limites, aventureiros Obrigado Parece que é a área da refeição Meu Deus, galera, desculpa galera eu vou só batalhar aqui porque eu perdi a noção do tempo tá eu perdi mesmo e morri galera então esse foi o vídeo espero que espero que vocês tenham gostado então foi isso falou e fui